Vamos pegar aqui ó, Dó Sustenido menor com quatro tempos: um, dois, três, quatro, Si, dois, três, quatro, Lá, dois, três, quatro. Então você viu que ó, do Lá para o Fá Sustenido menor são dois tempos para cada um: ó, dois, três, quatro, um, dois, dois, três, quatro. Beleza? Mudar um pouco a melodia, né? Beleza? Aí vai vir a outra parte do Ele Voltará. Beleza? Primeira parte. Agora vai vir a parte do é, Que o Leão. Vai mudar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 que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Beleza? Cantaram lá a melodia aqui daquele jeito, né? Para tentar enganar o YouTube. <risos>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 Sus 4, né? É basicamente ó, um Si com baixo em Dó sustenido, tá? Por isso que é o baixo pedal, que ele vai ficar pendurado no Dó sustenido, ó. Dó sustenido menor. Si com baixo em Dó sustenido menor. Si com baixo em Dó sustenido, né? Dó sustenido menor não dá, né? Lá com Dó sustenido. Fá sustenido menor. Dó sustenido menor, tá? Aí vai vir a letra em cima, né? Sobre o trono. Haverá um rei, beleza? Ele voltará, deixa eu ver a letra, para governar as nações em amor, beleza? É isso, tá? Vai vir aqui Rujo Leão, tá? Tô até fazendo os baixos com um dedo, né? E é, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, tá?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 É, aqui eu tô usando aqui um piano e um pad, tá? Bom, gente, é isso aí, um abraço para você, tá? E não esqueça aí de comentar no vídeo aí, tá bom? É, Lembrem, fala de onde você veio, tá? Deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo e para não esquecer, tá? Cifra na descrição, link do curso para você se tornar meu aluno na descrição, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!